Fala.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 Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritão, gritou, o pai Abraão tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar minha língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, filho.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 Mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Palavra. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, hoje esta parábola que o próprio Senhor nos conta vem de encontro à mensagem da campanha da fraternidade que é de partilha, de solidariedade, que é um olhar voltado para aqueles que estão em situação de necessidade. Jesus ilustra a esta realidade de desigualdade que existe entre os seres humanos nesta terra Apresentando-nos apresentando dois personagens O rico, ao qual, ao qual não sabemos o nome E o pobre Lázaro por que Jesus faz questão de nomear este pobre homem Que é visto como um coitado justamente para mostrar que, aos olhos de Deus, aqueles que parecem esquecidos não passam despercebidos. Eles têm um nome, e o nome na Sagrada Escritura faz referência à dignidade da pessoa, porque Deus nos chama pelo nome, e também pelo nome nós somos batizados. Vimos um contraponto muito grande entre esses dois homens, o rico é aquele que esbanja o que tem, o seu pecado não consiste em sua riqueza, mas sim no mau uso que faz desta, é alguém que vive para os seus próprios prazeres, buscando a sua própria satisfação e está cego aquele que se encontra debaixo dos seus olhos está faminto e chega a morrer de fome. Vimos, por outro lado, que o pobre Lázaro é aquele que se alimenta com as migalhas que caem da mesa do rico. É aquele que, mesmo no pouco, vê a providência de Deus. Não se trata de... Exaltar a pobreza como miséria, mas de ver que Lázaro é aquele que não tinha com quem contar, por isso contava com a providência de Deus. Já o rico que tinha possibilidade de partilhar, de aliviar a dor do seu irmão, se faz insensível, indiferente e chega o dia do julgamento mais interessante é que mesmo que nós saibamos que Jesus será aquele que nos julgará, que virá para julgar os vivos e os mortos, esta parábola coloca Abraão como aquele que agora vai ser porta-voz de Deus. E o julgamento acontece a partir das atitudes dos próprios homens que estão ali, o rico, e Lázaro. E uma coisa interessante antes do julgamento é que ambos morreram, mas a descrição da morte de Lázaro é bastante espiritual. Os anjos vêm recolher a Lázaro, no outro evangelho nós vamos ver mais detalhado isso, não é? No outro evangelista. Os anjos levam Lázaro até o seio de Abraão, ou seja, a eternidade Já a morte do rico é descrita de uma maneira seca Ele morreu e foi enterrado Por que será? Será que Deus faria a distinção de pessoas? Ou na verdade a morte de cada um deles aqui descrita Reflete a vida que ambos tiveram Isto é o rico viveu de maneira meramente material, como se não houvesse amanhã. É alguém que está tão apegado às coisas da terra que nem sequer pensa na morte. E parece que a morte é o ponto final e o vazio. Então, por isso é preciso desfrutar o máximo possível desta vida terrena. É assim que pensa o rico. Já o pobre Lázaro, é aquele que, mesmo tendo uma triste vida de aflição, de penúria, é alguém que agora é recolhido por Deus por meio dos seus mensageiros, os anjos. Os dois morrem, seja o rico, seja o pobre, mas aquele que sempre colocou a sua confiança em Deus, volta para o coração do Pai e agora Aquele que viveu de forma insensível e indiferente está atormentado no inferno. Atormentado na sua consciência, na sua alma, porque teve oportunidades de amar e não amou. Imagine a dor de uma alma que se encontra no inferno, onde só há solidão onde não há comunhão, onde não se experimenta o amor. E ainda assim, esse homem agora na eternidade, olhando para os seus familiares que ainda estão na terra, começa a dar ordens em primeiro momento para Abraão. E diz, pai Abraão, manda que algum morto possa falar aos meus irmãos que estão vivendo como eu. Aquele homem estava tão acostumado a mandar para os seus súditos, não é? Fazerem tantas coisas, que agora repete o mesmo na eternidade. Apenas depois que Abraão fala do abismo não é? que há entre ele e Lázaro, e também que não é possível que nenhum morto volte, ainda se voltasse, não é? Os familiares daquele rico já tinham... Moisés, já tinha os profetas, daí sim que nós vamos ver que este homem começa a suplicar, não, por favor, eu imploro pai Abraão, alerte os meus irmãos para que eles se convertam, e a palavra é muito clara, que a conversão tem que acontecer neste tempo que nós estamos na terra, quem não se converte ouvindo a palavra de Deus, quem não se converte sofrendo também com a dor do seu irmão, não vai se converter com algo extraordinário, como o um morto voltando à terra para dar uma mensagem. O tempo de conversão é agora, é esse o momento. Nós não podemos nos fechar em nós mesmos, amados irmãos. Esse é o tempo da graça. Esse evangelho não tem como objetivo Amedrontar as pessoas Mas alertá-las Justamente para que nós Não Vivamos uma vida desperdiçada Com o egoísmo Com aquilo que apenas nos interessa Mas tem que ser uma vida Que marque a vida dos nossos irmãos E uma vida que Nos conduza para a eternidade Ao final de tudo Seremos julgados pelo amor Pelo amor que nós fazemos ou pelo amor que nós deixamos de fazer com a nossa omissão. Ainda temos tempo, porque os mandamentos sempre nos acompanham dentro da nossa fé, porque a palavra de Deus é proclamada e nos faz refletir. E esse é o momento de buscar a salvação. A salvação vem em plenitude, por meio do sacrifício de Jesus, mas ao longo de toda a sua vida sobre esta terra, naqueles três anos de ministério, Jesus já começou a dar demonstrações da salvação, já começou a resgatar as pessoas e de certa forma mostrar esta salvação, porque ele diz para Zaqueu, hoje a salvação entrou nessa casa e a salvação definitivamente se dá na cruz, quando o Senhor se entrega por nós. Ele é aquele que na sua riqueza, de sua glória, de sua divindade, se faz pobre, se esvaziando de si mesmo, vindo a nós e se apresentando também no rosto de tantos Lázaros que estão debaixo dos nossos olhares. Se nós não vemos Jesus Cristo nestas pessoas, como poderemos vê-lo de uma outra forma, queremos enxergá-lo nesse tempo em que ele se deixa encontrar, de maneira que ao final dessa vida possamos ver a sua face gloriosa, o seu amor que não se acaba. Vamos ficar em pé e juntos nos colocar em oração no tempo da graça que nos é concedido.